Mas hoje eu já tenho um objetivo, tá ligado? Eu tenho um objetivo e é ou isso que eu quero ou nada. Boa cara, eu não acredito nisso, mano. Mano, eu não tô acreditando nisso, guys. Mano, inacreditável. Inacreditável. O Rian tem o um inventário mais caro, caro, caro do Brasil. Vai verdade que pressão Pra gravar esse vídeo, rapaziada Eu tava com muito medo de não conseguir agora Pra vocês algo que eu já tinha feito Em dezembro do ano passado, e mano Eu não iria aceitar não fazer isso Novamente agora em dezembro, eu sei que vocês Jamais me cobrariam isso, e assim como em dezembro Do ano passado, eu consegui uma AWP Dragon Lore pra sortear pra vocês Eu queria repetir isso, ah mas é só uma skin Eu sei que é só uma skin, todo mundo sabe Mas quando eu digo a importância dela, é por toda a minha História aqui no Youtube, por toda a minha história Produzindo conteúdo de CS:GO, toda a minha história Sendo um colecionador de skins, vocês sabem da Importância Que é a Dragon Lore pra mim E, manos, se no ano passado, em dezembro Eu consegui coroar aquele ano Recompensando vocês com o um sorteio de uma Dragon Lore Não passava pela minha cabeça que esse ano poderia ser diferente Mas eu admito que, em certo momento Eu achei que daria ruim Eu achei mesmo que daria ruim O que vocês irão assistir hoje Rapaziada, é, é maluquice Eu já peço like aí pro YouTube divulgar muito esse vídeo E comentem aí Se vocês pudessem pedir uma skin de CSGO pro Papai Noel Qual skin você pediria? Vai pro Papai Noel ler os comentários e resolve... Realizar o sonho de alguns. Falando em realizar sonho, deixa eu começar a entrega aqui de alguns sorteios do mês passado. Então, a M9 do Pombo e a Butterfly do Anthony. Confirmar a trade na Steam... Beleza, safe F5 Foi Enviado Use o cupom matilha no csgo.net Para ser o próximo Rapaziada, ó é o Seguinte Eu tô com 1.003 dólares Né, pode parecer muita coisa Mas eu já tenho um objetivo, tá ligado? Eu tenho um objetivo E é ou isso que eu quero Ou nada Ou vou até o fim, mano Até perder tudo Eu depositei 720 dólares Com o cupom matilha Os 40% de bônus Que o cupom matilha me fornece Fizeram esses 720 dólares Se transformarem em mil, Né, 1.008 Eu já tinha um saldinho Foi para 1.013. E o site, rapaz Está lotado de Dragon Lore Tem Dragon Lore de 3.200 4.700, 6.100 8.700 e de 13.400 dólares, né? Obviamente aqui, essa é veterana de guerra, essa é bem desgastada, essa é testada em campo, essa é wear, e essa, uma Factory New. Eu quero a veterana de guerra. Ah, mas é uma veterana de guerra. Mano, a Dragon Lore veterana de guerra é uma das mais bonitas do CSGO, de verdade. É uma AWP muito lisa. É a peça mais rara do CSGO, o item mais desejado, mais cobiçado, só que todo lascado. Então dá um charme. Enfim, é o meu objetivo. Vamos tentar. Obviamente, precisamos ir muito com cautela, mas eu quero muito essa Dragon Lore e eu quero essa Dragon Lore pra ser Pra vocês, mês de dezembro, vocês sabem Eu sempre faço um sorteio especial, algo Único, né, algo que eu não costumo fazer durante o ano E nada mais justo do que uma Dragon Lore, rapaziada Então eu quero pegar essa Dragon Lore para vocês Tô com a voz coca porque eu gritei muito no gol do Neymar Contra a Croácia e enfim responsabilidade né, eu trabalho com a voz e ferro a garganta Mas é muito viado Eu vou começar abrindo uma Fire em Ice O ideal seria assim se a gente já conseguisse, mano, um super drop a gente já começou bem mal, tranquilo. Fire Elemental 4 dólares, gastamos sem Isso foi muito ruim. Mas, vamos abrir mais uma. Pô, se eu pegasse aquela Butterfly ali. Mas tá ótimo. Não... Ah, mano, não acredito que passou o coro. Nossa, aquela talãozinha tava safe demais, ó. 108 dólares. Pagou um dólar, né? Mas se eu contar a caixa passada, ainda não vale a pena. Eu vou abrir mais uma vez só essa caixinha aqui, a Fire em Ice. E mano, a Navadia não paga A Navadia infelizmente não paga 91, beleza, ó Não começamos bem, <risos> inclusive eu tô bem preocupado A caixa do Bitcoin tá 39, 40 dólares Vai, 39.99 É 40 dólares, vamos abrir uma E depois vamos abrir 5 de uma vez A caixa do Bitcoin nesse valor, me atrai E me atrai muito Ó, aqui é 47 Nightwish Quanto que tá custando? Não faço ideia, 16 dólares Nossa senhora, vamos... não, eu vou abrir 3 Não vou abrir 5 não se eu abrir esses 5, seria muita loucura. Poderia até dar bom, mas melhor não. Nossa, a gente começou muito mal. Rapaziada, tudo que eu ganhei totaliza 259 dólares. Eu já gastei quase 500. Vou fazer esse contrato aqui, que a gente pode ganhar de 64 dólares a 1.038. Ou seja, dá pra colocar a gente... De... Não, não vou falar que nos coloca de volta ao jogo, porque ainda estamos no jogo. Ainda temos 500 dólares. Mas, pode dar uma ia falar que podia dar uma baita aliviada não deu vamos tentar uma loucura aqui ó 14% freia ah mano sensacional rapaziada sensacional rapaziada mano tamo ó eu não vou mexer nessa talão por enquanto vou deixar essa talão aqui nossa senhora que delícia tamo no jogo guys, tamo no jogo lace tiger 79 dólares eu vou abrir uma o bom dessa caixa é que ela tem muita faca e eu acho que praticamente todas as facas pagam o valor da caixa Essa AUG não paga Vou vender Mas ó, a caixa custa 80 dólares E o legal da caixa é que ela possui 18 itens Desses 18, 2 não pagam a caixa Até a ALP paga Eu gosto muito dessa caixa Muito, muito mesmo Mas às vezes não dá bom, né? A gente sabe da probabilidade Vamos tentar mais uma vez Mais uma vez Mano, eu tô muito nervoso porque é dinheiro meu, rapaziada ah, não, mano. Eu vou tentar só mais uma, mano. Só mais uma. Vocês sabem, quando é dinheiro meu, eu falo. Hoje é dinheiro meu. Quero muito essa Dragon Lore. Ah, mano. Putz, grila. Tá, tá. De boa. Vamos lá. Vamos lá. Perseverança. 263 dólares. Eu vou abrir uma Hyper Knife. 127. Gastei metade da minha grana. Mais da metade. Ou metade mesmo, não sei. A Stream não vai pagar. A e seria... Mano Ó, oh, 115 dólares, calma Peguei 127, foi ruim Foi, mas nem tanto Vamos tentar repetir o milagre do upgrade Deu certo uma vez, por que não duas? 9.9% Ai, já passar, mano Isso me deixou bem chateado Tá, tranquilo 136 dólares, guys O que faremos aqui com 136 dólares? Ah... Putz, pensando aqui. Eu dei mais uma chance pra todas as caixas. Eu vou dar mais uma chance pra Hyper Knife, não seria justo. Acabou com a minha grana, mas. Mano, bora. Ah, é, mano, não foi bom, cara. De verdade, não foi bom. 87 dólares. Eu, um no... eu tenho 9 dólares 9 dólares. Eu vou pegar essa caixa do Bitcoin, eu vou abrir 5 de uma vez. Vou pegar tudo que vier e vou jogando contra o de troca, eu acho. Eu tenho que fazer mano, eu tenho que arriscar, rapaziada. Não, não tem como. Mano, eu pensei que ia vir a Upfate. Por um momento eu fiquei louco. Tranquilo, ó. Vamos lá. 907 dólares. Dá pra vir a Dragon Lore, tá? 226 a 3600. A Dragon Lore é 3200. Dá pra vir a Dragon Lore. Existe um mundo. Ai... Isso foi bem zoado, mano. Nossa, eu me ferrei muito. Vamos tentar voltar na tala. Foi. Tá, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. A Talon já basta pra mim. A Talon já basta, porque teoricamente eu já deveria retirar essa Talon. Porque eu depositei 720. A Talon é 930. Mas é aquilo que eu falei: eu tenho objetivo. Ou é o meu objetivo ou não é nada. Eu poderia tentar a medusa e depois da Medusa pra Dragon Lore. Seria interessante. Rapaziada, eu poderia tentar direto a Dragon Lore, né? Mas aí a porcentagem ia ser muito pequena, né? A porcentagem pra dar certo. Vamos tentar primeiro a Carambit Lore. Que aí, é da Carambit lore pra Dragon Lore, fica mais fácil também. Mas primeiro a gente precisa passar essa primeira etapa. Tom. Nossa, eu coloquei aqui na animação rápida, não teve nem graça, gente, teve nem graça. E beleza. Rapaziada, simplesmente alguém pegou a Dragon Lore Ah, olá, papai Poderia, óbvio, algum item do mesmo valor, mas não tem o mesmo significado Mas, ó, seria uma probabilidade legal, mais de 30%, então vou fazer o seguinte eu Vou esperar a Dragon Lore aparecer, quando aparecer eu volto, mas Mano, o problema é que isso pode levar minutos, horas, dias, enfim Não temos opção, vamos ficar na guarda Rapaziada, alguns dias se passaram, eu cortei até o cabelo aí, vocês podem reparar. E, manos, a Dragon Lore de 3.200 dólares não volta nem a pau pro site, tá ligado? E assim, poderia pegar uma Medusa? Poderia. Poderia pegar uma M4A1S? Uma Alp the Prince? Sim. Mas é fim de ano, rapaziada. Eu queria mandar essa Dragon Lore aí pra um de vocês de Natal. Eu vou tentar de 5.800, não tem como. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou vender a Karambit Lore. Eu tenho 16 pontos de bônus, então eu vou gastar esses pontos de bônus aqui na caixa do Bit. Torcer pra vir alguma coisa boa. Boa, o que vier, eu vendo junto ali com os 1.650, e enfim. Cada centavo faz a diferença. Cada centavo pode nos aproximar da Dragon Ball. Isso daqui, mano... Isso daqui nem tanto. Um dólar. É, fazer o quê, né? Já esperávamos. Vamos lá, galera. Se eu tentar de primeira, com todo o meu saldo, eu tenho 18% de chance. É pouco. É, é pouco, mano. É pouco Rapaziada, vamos tentar o seguinte Até porque Óbvio que não tem nada a ver aqui É outra parada Mas Vamos tentar primeiro a m 41 s Knight Por quê? É uma skin da coleção da Dragon Lore É uma skin que no próprio CSGO Você usa pra botar no contrato de troca Pra conseguir a Dragon Lore Vamos seguir esse mesmo caminho aqui no site Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer Vamos lá, guys Passa, passa, passa, passa, God Rapaziada, eu não tô acreditando nisso eu Ainda tem, ó, 434 dólares Ah, rapaz Mano, não... Façam isso, tá ligado? correto aqui seria eu retirar essa M4OS agora. Ficar de boa, tranquilo, mano. O que eu tô fazendo é loucura. Mas é porque eu tenho um objetivo. Mas eu sei que eu tenho uma grande chance de perder. Enfim, 27% eu consegui a Dragon Lore. Porém, se eu vender a M4OS e juntar com os 434 dólares, tem mais jogo. Porque aí eu fico com quase 3 mil dólares. E aí eu consigo... 33% praticamente, é 32.91, é muita coisa. Só esse último rapaziada, vamos tentar dessa maneira, que eu acho que é muito mais emocionante. Vamos lá. Freio. Essa é a minha vida. E na música eu encontrei saída De todas aquelas coisas que só me faziam mal Eu quero fugir de tudo que eles acham normal Eu brincava no quintal eu Não pega, pega, ninguém me pega E eu lembro do dia que o Rian correu de cueca Eu lembro também que nós invadia todas as festas Pra todos os irmãos juro, vocês vão sair dessa da minha sombra Minha sombra a qualquer um que... Boa cara eu não acredito nisso Mano, eu não acredito nisso, rapaziada Meu pai amado Mano, eu fiz quanto? 700? 900? Sei lá Já faz uns dias também, mano Eu não tô acreditando nisso, guys Mano, deixa eu retirar isso daqui logo Nossa senhora Nossa senhora, inacreditável Inacreditável Quando vocês estiverem no CSGONET, é só clicar aqui ó, em pegar E não se esqueçam de utilizar o cupom MATILHA agora em dezembro Pra participar dessa Dragon Lore Porque essa Dragon Lore vai ficar comigo por um tempo, vai Eu gosto de Dragon Lore, eu gosto de Dragon Lore um pouco mais desgastada Então vai ficar comigo aí Até um pouco depois do ano novo Depois eu vou mandar pra um de vocês Usem o cupom MATILHA Preenchem o formulário, acreditem Já pensou começar 2023 com uma Dragon Lore, cara? Tá maluco. Em minhas mãos a linda, a maravilhosa AWP Dragon Lore. Rapaziada, serei sincero. Eu sei que eu tenho a melhor Dragon Lore do mundo, né? A menos desgastada possível. Mas é também muito por conta do, do float, né? Que é especial 0.00001337 Porém, guys, eu gosto muito. Muito, muito mesmo de Dragon Lore assim, né? Com um pouco mais de desgaste Inclusive eu estava pensando em buscar a Dragon Lore mais desgastada do mundo, né? Já que eu tenho a melhor, eu tenho a mais desgastada também, né? Teoricamente a é pior, porque eu gosto Eu acho legal, eu acho que é uma skin Pô, gostosa, né, pra se jogar Parece até que dá skill Pra quem ganhar o sorteio e não quiser a Dragon Lore Mano, vende e vende muito fácil É uma skin líquida, é uma skin extremamente Cara, assim, uh, pô mais de 15 mil reais em dinheiro líquido, tá ligado? Dinheiro no Pix, então assim o vencedor ganhará de todas as maneiras o vencedor terá 7 dias aí para aproveitar a skin e depois faz o que quiser ou guarda, coleciona ou vende mas é uma skin sensacional, é a segunda vez que eu sorteio uma Dragon Lore pra vocês, por coincidência a última vez que eu fiz isso foi em dezembro do ano passado e, pô agradecer a todo mundo pelo apoio que vocês dão nos vídeos porque só graças ao apoio de vocês graças a Deus meu trabalho também, mas muito graças a vocês que eu consegui chegar nesse nível de poder sortear uma Dragon Lore os meus inscritos, usem o cupom MATILHA preenchem o formulário, não deixem de fazer isso, é muito importante esse sorteio vai mais ou menos até dia 10 de janeiro porque eu tô começando ele um pouco mais tarde já é dia 16, e aí tem toda aquela bagunça de fim de ano, natal, réveillon enfim, então vou estender ele até o dia 10 de janeiro, mas enfim, usem o cupom MATILHA e mano, tô muito feliz em mais uma vez, poder estar presenteando um de vocês com essa skin maravilhosa opa! Ó. Tô com uma butterfly aqui também que acabou de chegar. Essa é a sorteio do mês passado, que inclusive eu já fiz, tá? No canal desse vídeo aqui. E chegou mais uma bela. Se preparem também que o sorteio do mês de janeiro será insano. Várias facas. Não darei muito spoiler, mas lembrando que o cupom não muda mais, tá? É matilha. E sempre será matilha. Nossa, skin esquinha né, mano. De verdade. Sem calma. Tamo junto, rapaziada. Eu, Rinho vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal 41337. Falou!